Olá alunos, alunos e aluninhos Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada Aqui quem fala é o professor Fagorapa Vamos aprender uma coisa muito legal no Ubuntu Na TV Guarapa, Olha só Na videoaula do curso de design Gimp Temos aqui o aluno João Castro Ele deixou um comentário Se tem como deixar o Gimp com a interface Escura no Ubuntu Como que a gente muda essa aparência Primeiro João Castro a aparência do Ubuntu, você personaliza ela. Ela não vai só alterar a aparência do GIMP, altera do seu sistema operacional, que você pode colocar em certos momentos, e se você quiser voltar à aparência anterior, você pode. Primeiro vamos aprender os conceitos básicos e o que precisamos instalar para isso. Vamos lá? Então vou minimizar aqui. e iniciar, você pode escrever ó, Central de Programas, e já aparece a Central de Programas Ubuntu. Ela já está aberta aqui no meu, ó, na, no lançador, central de programas Ubuntu. E se você escrever aqui à direita, TWE, já aparece a ferramenta de ajuste, ó, Tweak Tool. Já está aqui, ó, ó, TWE, na caixa de busca aqui à direita, já aparece a ferramenta. Você vai clicar nela, e aqui à direita você vai clicar em instalar. Ele vai pedir a sua senha, e depois que você instala, você aperta iniciar, escreve TWE. Ó, TWE já aparece aqui Essas são as ferramentas de ajuste Ela pode modificar várias coisas E uma delas é a aparência Eu clico aqui ó, Já está abrindo E ela é muito fácil de utilizar Eu acho que ela já estava tá até, até aberta aqui ó e o que acontece? Quando você abre ela Aqui tem a opção de aparência E aqui do lado direito você tem a aparência da janela, do GTK, ícones e o cursor. E aqui você muda. Como que a gente adiciona esse mesmo tema? Ó, esse tema que eu utilizo aqui, ó, que as janelas ficam pretas e com esse azul aqui, ó, todo esse estilo aqui, eu baixei ele no site, que fornece gratuitamente. E você também pode baixar e adicionar facilmente. Se eu clicar aqui, ó, ó, eu tenho vários temas, ó, inclusive o clássico, ó. ó eu clico, né? Tem que esperar um pouco porque vai fazer toda a alteração, né? De aparência. Aí você espera um pouquinho. Ó, já estou esperando, já está atualizando a aparência. Janela também, ó. ó não dá para mudar, por quê? Porque ele está é, carregando ó, para, para trocar o tema. Vamos lá. Olha só, tá vendo? Oh, ele trocou a aparência de todo o sistema operacional. Ah, eu quero um outra, uma outra aparência Você pode até combinar aparências de janela e do GTK Por quê? Quando eu baixei esse tema aqui ó Que eu vou mostrar o link e vai estar na descrição da videoaula Ele tem esse nome Se eu quiser combinar aparência de janela e do GTK GTK seria mais ou menos a aparência principal, né? E aqui só algumas coisas que mudam de janela Então olha só, você clica Opa Olha só já mudei, eu coloquei outro, Ambiência Dark. Eu vou retornar ao que estava, que é a aparência que eu utilizo. Ó, já mudou. Ela é bem leve, ela não perde o seu sistema, apenas realmente muda a aparência dela. Aqui é a, as configurações que eu utilizo, eu estou mostrando aqui para vocês. E vamos aprender acessando o um navegador. Então você vai abrir seu navegador aí, pode ser o, o Firefox. E aqui, ó, esse site, ó www.nubislab, lab, não sei, como que, aqui ó, você acessa qualquer tema que você quiser, ó. primeiro você tem a página inicial, esse endereço aqui completo vai estar tá na descrição, ou você pode olhar e escrever, que é o mesmo tempo, que é ao mesmo tempo que eu, que eu tenho instalado, né, então tá aqui ó, ele, e o que acontece, se você for aqui em temas, você pode... Baixar mais temas para o seu computador Tá vendo? Então aqui ó, você vai escolher Lembrando de olhar a versão do seu Linux Se é a versão mais recente Que é a mais recomendável agora A versão 14, né? É, você vai aqui, ó Em configurações do seu sistema Em configurações do sistema O que, que a gente vai saber? Ver os detalhes do computador Se claro, se você já sabe Você não precisa olhar Se você... É... Se você não sabe é, você vai lá pra que para descobrir ó. então temos as opções de detalhes olha só logo em detalhes opa tirei sem querer <risos> temos aqui ó um Ubuntu 14.04 então aqui você sabe a versão do seu é, do seu, do seu sistema operacional beleza temos aqui ó o tema então, cada tema que você vê, né, clica aqui no site, você vê como é a aparência dele, ó. Ele mostra aqui como que vai ficar no seu computador. E se você quiser instalar esse tema, você precisa abrir o terminal, ó, e digitar esses comandos. Então, o que, que você vai fazer? Você tá no mesmo site que eu. Você aperta iniciar, escreve, aí, ó, terminal. Bem fácil, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou copiar, ó, clico, seleciono, ó. Clico o botão direito, copiar. Primeiro vou adicionar o repositório do site, no Leves e a partir daí a gente vai conseguir obter os temas. Ó. Eu clico aqui, ó, botão direito, colar. Ó. Esse sudo ele vai pedir a senha do seu usuário. Igual na central de programas Ubuntu, quando você clicou aqui para instalar ele pediu a senha, o mesmo acontece aqui. Então, ó, enter, vai pedir a minha senha. Você digita a sua senha. Se digitar errado, ele vai pedir de novo. Vamos ver se foi. Ó. tá vendo? Se você quiser adicionar, ó, ó, Enter. Ou Ctrl C para cancelar. Ó. Já foi adicionado. Beleza. Aí o que, que acontece? Retornamos o site. Esse apt-get-update é para atualizar tanto o seu computador e vai atualizar esse repositório ao mesmo tempo. Então vai atualizar as listas de do repositório, que é o terminal Colar, ó Pronto Dessa vez não pediu a senha Então só, ele já está atualizando aqui, ó Dependendo da sua conexão, ele faz bem rápido Aí quando vai atualizando Você já retorna o site E aqui, ó, que é o comando final É que é realmente que eu vou instalar o tema Tá vendo? Então eu clico no botão direito, copiar Retorna aqui o terminal, ó ele está quase terminando de baixar as listas ó, os pacotes terminou, beleza então aqui tem os endereços das fontes, né? então ele atualiza para quando você for obter o pacote, ele vir mais atualizado né? porque você acabou de adicionar ele, você tem que atualizar para ver se tem alguma coisa nova, você já baixa o tema mais recente, ó. colar ó. enter olha só, esse tema ele não foi para instalar por quê? Porque eu já tenho ele a versão mais nova Já é a versão mais nova, já está instalado Então ele não continuou No seu caso que você não tem Ele vai perguntar se você quer baixar ele E ele vai perguntar S ou não né? Sim ou não Aí você coloca S e aperta Enter Pronto, instalou Aí o que acontece? Você pode até abrir aqui ó, As ferramentas de ajuste Você pode até fechar, abrir ela E aqui em janela, em GTK Vai ser adicionado esse tema tanto como esse tema, você que no site, ó, ó, temas, temos aqui, ó, temas do Ubuntu, Linux, Mint e Fedora. Ó, clicou, é, tá carregando aqui, ó, então por exemplo, Ubuntu 14, ó. ó, tem essa versão mais nova, esse tema aqui mais novo, né, aqui ó, New. Aí tem essa tabelinha com vários temas diferentes. Nessa tabela, você pode escolher um por um e, e baixar e instalar. Temos aqui o Ubuntu 13, lembrando que eu atualizei do 13 para o 14, embora quando eu baixei ele, ele era do 13, ele funciona perfeitamente no 14. Então é o tema que eu utilizo, tema padrão. Né? E aqui ó, tem para outras, outras versões, ó. tá vendo? GTK temas, outras fontes, né? Ó, Ubuntu 12, quem usa o Ubuntu 12, aí, ó, quiser instalar também tem aqui no site. Então opções aqui não faltam. Quando você já tem o, o Nubes Lab, ele já vai aparecer aqui, ó, na central de programas Ubuntu. Um Sem quando você adiciona um novo, uma um novo repositório, ele aparece aqui, ó. Eu vou dar um zoom, ó. Então tem os fornecidos é, pelo Ubuntu, parceiros da Canonical, para comprar, teve a videoaula que eu fiz do Java que eu adicionei aqui, e tem aqui ó, os temas Collection, Nubes Lab. Então ele adiciona aqui, ó, do Google, da Chin. Então, sempre quando você adiciona aquele comandozinho, ele adiciona aqui na sua central de programas Ubuntu E você pode até visualizar aqui, ó, tá vendo? Ele aparece aqui Mas sempre quando você for instalar, você sempre vai usar o comando Ah, eu quero baixar esse aqui Aí você clica, vai até aquele comandozinho Você seleciona o comando já do tema, né? O update, update, pd e o, o tema, né? E adiciona, igual a gente fez anteriormente e pronto, é bem, bem simples e fácil. E sempre que você quiser alterar, temos aqui né, a nossa ferramenta de ajuste. Então você pode mudar muita coisa aqui. Ó. O cursor do mouse também. É muito legal e muito fácil de utilizar.